Vi muita gente por aí dizendo que o menino Cody Reagan tinha flopado. Mas me parece uma visão meio míope olhar pro cartel, constatar que são três vitórias e três derrotas nas últimas seis rodadas e dizer que ele perdeu o bonde da história, né? Bateu na trave, não passou pelos maiores desafios que teve. Porque aí a gente vai entrar no bom e velho perdeu pra quem? E como foram essas derrotas? Pra quem não lembra, foi um 3x2 pro Piotr Jan, é uma decisão dividida extremamente contestável com o TJ de Lashaw. E aí sim, um amasso. Porque o Aljaman Sterling, de fato, não tomou conhecimento. Botou pra baixo e pegou em um minuto. Ainda assim, são três campeões do mundo. E de 2020 até aqui... O Sam Hagen reforçou bastante o treino de wrestling para que o amasso não aconteça de novo. O meu ponto é que ele continua tendo 1,81m de altura, algo absolutamente descomunal para a divisão até 61kg, só tem 30 anos e segue sendo um dos mais técnicos kickboxers da divisão. Sam Reagan é um desafio logístico complicadíssimo para qualquer um, porque faz muito bem a manutenção de distância chuta muito, troca nas duas bases e será maior do que qualquer oponente. Quando ele desceu só um grau no nível de competição, foi dos campeões e ex-campeões para o décimo do ranking, o chinês Song Yadong, vocês viram o que aconteceu: domínio total. E no Fight Night de ontem, mesmo enfrentando o terceiro do ranking, sendo o sexto, mesmo enfrentando o Marlon Vera vindo de quatro vitórias consecutivas, incluindo Rob Fonte, Dominic Cruz e Frank Edgar na lista de vítimas, o San Sanhegan era favorito na proporção de 2,5 para 1 naquela casa de apostas azul das letras brancas, que começa com S e termina com E. E os apostadores estavam certos. Porque nos dois primeiros rounds, Vera nem viu a cor da bola. Em golpes significativos, foi um verdadeiro massacre. 50 a 11. Cody fez barba, cabelo e bigode. Dominou em cima, botou pra baixo, fez ground and pound, violento contra grade e tudo mais. Vera é um daqueles que já começa devagar. Mas aqui, apesar de ser menor, ainda tava bem mais lento. Acho que por ele ter poder de nocaute, falta um pouco de senso de urgência. Já estava achando isso na luta contra o Dominic Cruz. Apesar de ser bem mais jovem, o Vera estava completamente perdido na movimentação do Cruz. Tava perdendo a luta até achar o um nocaute. Vera só acordou, apareceu para trabalhar no terceiro round, depois de 10 minutos de domínio. Do Sam Reagan, depois do Jason Parilo seu principal treinador, perguntar Você tá bem? O que que tá acontecendo? Você tá me preocupando, não é você aqui O terceiro round, inclusive, marquei pra ele Foi mais contundente, aterrissou os golpes mais impactantes Deu até a impressão de que o San Reagan estava arrefecendo e o Vera poderia sequestrar a luta a partir dali. Só que a reação começou tarde demais. O quarto round de fato foi equilibrado. Poderia ter ido para qualquer um dos lados. Mas no quinto só deu o San Reagan, que partiu para cima como se estivesse perdendo. Para mim, 4x1 San Reagan até bem fácil de pontuar. Foi um seminário de kickboxing durante a maior parte do tempo. Se você marcou 3x2 San Reagan, não acho absurdo, porque, repito, o quarto round foi apertado. Agora, o grande campeão que pontuou a luta oficialmente 3x2 Marlon Vera, portanto foi uma decisão dividida, só pode ser equatoriano ou tava mamado. Na coletiva de imprensa, Dana White classificou a pontuação como assustadora, Para mim, absolutamente injustificável, o rapaz... Tem que sofrer algum tipo de sanção. Pra vocês terem uma noção, no último round, o Demi Maia comentarista, estava levantando a bola do Vera, tava lesionado com algum problema pessoal ou coisa do tipo. O engraçado é que o primeiro resultado lido pelo Bruce Buffer foi exatamente a vitória do Vera. O grau de desespero do San Reagan ali é absolutamente comovente. Enfim, apesar da tensão, o americano passou com justiça e na próxima terça-feira já será o terceiro do ranking até 61 quilos. pós luta, ele desafiou o Merab de Vallicevili, que estava presente e pareceu bem animado com a possibilidade. É a oportunidade perfeita para o San Reagan provar que melhorou a defesa de quedas. Mas a situação é a seguinte: tudo vai depender do resultado de Aljaman Sterling versus Henry Cerrudo, duelo fechado para o dia 6 de maio. Se o Cerrudo vence, Dana a Vai querer faturar com ele versus Shannon Miley, não tem jeito. Aí faz o Corre Sanháega versus de Valdiville para definir quem vai ficar com o próximo tarot Shot. Se o Sterling vence das duas uma ou ele fica na divisão para rentabilizar com o próprio Shannon O'Malley, e aí de novo teríamos de Valdiville versus Reagan, ou ele cumpre a palavra que deu ao amigo Georgiano e abre caminho, migra definitivamente para a divisão até 66 quilos. Nesse caso mais lógico seria fazer de Valdiville versus Shannon O'Malley pelo cinturão vago e aí o Reagan. Pode pegar o Henry Cerrudo, vindo de derrota, ou até o Marnur Magomedov, né? Priminho do Habib para testar a defesa de queda Ver se o wrestling melhorou O meu ponto é que nada mudou Cody e San segue extremamente promissor E tem margem para evoluir E afanar esse cinturão no médio prazo Já o Vera tá no sal Vai virar o quinto do ranking E tudo indica que vai ter que matar O pior terreno no peito na próxima rodada Dureza, né? O cara constrói essa série maravilhosa durante três anos E bate na trave e cai do cavalo dessa forma Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham? Acharam sobre a luta? Vocês também ficaram mal impressionados com a atuação do equatoriano, que estava bem menos agressivo, bem menos feroz do que nas últimas rodadas. Parece que aconteceu. Alguma coisa com ele, apesar de ele ter dito que não tem desculpa, foi isso mesmo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Deixa o like, por favor, pra gente retomar o nosso engajamento aqui no YouTube E não percam a última resenha do canal, que foi sobre Hansa versus vs Giri Prohaska como o Xexeno está fazendo bem o jogo, apesar de não lutar, e pode deixar o caminho suave, trilhado para o futuro. Fala muito, mas funciona, né? Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.